Acabou. é mesmo verdade que a fábrica de chocolate que é a maior do mundo? Se é verdade. verdade! Claro que é verdade! É uma 50 vezes maior do que qualquer outra! E o senhor que é mesmo o fabricante de chocolate mais perto e inteligente do mundo? Meu querido Charlie, o Sr. Wonka é o fabricante de chocolate mais surpreendente, mais fantástico e mais extraordinário que o mundo já aconteceu! Eu, Willy Wonka, decidi permitir cinco crianças. Apenas cinco e nem mais um. Visitem a minha fábrica. Estejam atentos aos boquetes dourados. Foram sou sobre um bolo com cinco tabletes de chocolate. sou como uma tableta de chocolate por hum. ano. Nunca se sabe, querido. Faz antes para a semana. Tens tantas e pode-se qualquer outro. E que tu faz a gozar connosco? Não, oh, não! Três vivas ao Charlie! -viva. Bem-vindos, meus pequenos amigos. Bem-vindos à fábrica. Por favor, mostrem o vosso pequeno dourado e entrei um de cada vez. Sigam-me que a nossa visita está prestes a começar. Por esta porta, por favor. Peguem para ali. É tudo chocolate. Cada gota daquele rio é chocolate derretido de grande qualidade. Que delicioso! meu chocolate não pode ser tocado por mãos humanas. Preciso de um balde para beber isto Cuidado, como é Cuidado, Augusta! Estás -te a gostar demasiado! Ah. Adeus, Augusta Lóvarcê. A Augusta foi fazer uma pequena viagem. só, Mas vai aparecer. Armazém de 77 grãos de todos os tipos. Grãos de cacau, grãos de café, grãos de açúcar e grãos de areia. Vamos agora entrar numa sala muito importante. Vou-vos mostrar uma coisa da qual tenho um orgulho imenso. Não sabem o que é? É pasta elástica. Vou uma o que está a acontecer com o teu nariz? E as tuas bochechas? Olha, o teu queixo está todo roxo. A tua cara está toda a ficar roxa, rapariga. Roxa. De um belo roxo, da cabeça aos pés. O que acontece é que passa passo o dia inteiro a mascar uma horrível, pastegueiras. Vamos? Ovo, olha! Estes esquilos foram especialmente treinados para separar as nozes das cascas. Eu quero um esquilo treinado! Não podes ter nenhum, minha querida, não estão à venda. Quem disse que não posso? Eu vou buscar um para mim e achar. Não faças isso! O que está a acontecer? Vamos testá-la para ver se é uma noz estragada. Não há numa sala de televisão. E como é que te vendem a gostar? Claro que é. é. esta. Aqui. Tele-chocolate. De a luz desta sala é bastante forte. Pode cegar quem não esteja habituado a Agora vamos! Vamos! Vamos vem, não, por favor! Ele desapareceu! Ele desapareceu! Caramba, desapareceu mesmo! Agora só nos resta desesperar e olhar para a televisão. É ele. Sim, é mesmo ele. Mas é só dar uma dose tripla. O meu chocolate super vitaminoso. E vai voltar ao normal. E quantas crianças restam? Hum... Ora. Ora, senhor Luca. Só resta. Só resta o meu Charlie. Quer dizer que és a última criança que resta? Ora, sim. Sim. Mas isso. Quer dizer que ganhaste? Parabéns! Muitos parabéns mesmo! Ei, vamos todos vir a fábrica do Sr. Hummer e ajudá-lo a tomar conta dela. Ele tem uma e aquilo é fantástico! É maravilhoso! Tem chocolates, tem russados, tem tudo! E há alguma coisa para eu comer! Alguma coisa para comer! Espera só para ver!